Oi! Intervenção no filtro de águas cinzas com auxílio da Thais. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Olha só o que, que foi acontecendo e esse vídeo vai mostrar finalmente a solução, né? Então, eu estava fazendo uma leitura equivocada da realidade. Eu não estava percebendo que a camada de, de solo e de areia no filtro era muito, muito grande. Né? E aí a porosidade da, do solo e da areia ela é pequena e o, o efluente demora um tempo para passar por isso. Como o biodigestor está numa altura maior, a saída dele que joga o efluente lá para o fundo do, do filtro acaba fazendo com que essa água venha com uma pressão maior. E essa pressão vem de baixo para cima e quer passar... Né? por uma porosidade que é pequena, vai passar, vai, só que de, vai demorar um tempo. Só que nesse meio de, de caminho, como está com uma pressão maior, se esse efluente achar qualquer pontinho né, por onde ele possa passar com menor resistência, uma trinca ou um, uma beirinha ali, nesse caso aqui, entre o bidim e o cano ficou um espaçozinho vazio, esse efluente vai passar preferencialmente por ele. Como ele está vindo de uma altitude maior, de uma altura maior, ele vai chegar até a superfície, era o que estava acontecendo quando ele saía pelo ladrão. E aí vinha para a superfície, na superfície, liberando o odor. Quando finalmente entendemos isso, cavando o, o filtro, nós retiramos todo aquele solo, Colocamos brita no lugar e voltamos com as plantas para cima. Vamos dar uma olhada? isso então, beleza? Vamos escavar aqui o que for saindo de planta. Né? Se der para tirar em volta, legal. Tá. Senão a gente tira a planta, põe ela ali no, no canto e depois volta com as plantas. E deixa, pro lugar. vai deixando a terra aqui. Isso. Primeiro a gente tira tudo, depois a gente começa a preencher com a brita. É. Vamos enchendo as latas aí com, com areia olha ali embaixo onde é que tá o nível d'água tá vendo aqui dentro aí eu deixo isso daqui para poder ver exatamente isso E aí nós estamos pegando as raízes que estavam por é. baixo. Será que dá um cheirinho gostoso, né? Ah. Uhum. Não tem não. Olha o bidinho, ó. Achou ah. o bidinho? aqui mais uma camada de terra é pois é tá... E bem grossa. tá grossa demais né por isso que a água não consegue o influente não consegue passar e aí pressiona porque aqui é o, o nível está mais alto né então ela fica pressionando de baixo para cima e aí não tem jeito onde tiver um ponto de, de falha de menor resistência ela vai sair e vai abrindo cada vez mais o, o canal, né? E abaixo dessa camada é a brita? Abaixo dessa camada aí tem... É, eu não lembro se eu deixei brita, mas com certeza abaixo do bidim tem o... Como é que chama? O um entulho. Quer chegar aqui um pouquinho? Você está gravando, não tá? Uhum. Então, olha só o que, que eu acabei fazendo aqui de besteira. Deixei um pouco mais de solo e o solo aqui é muito argiloso. Na parte de baixo coloquei areia por cima e a camada aqui é muito grande. Deveria ter mais brita por aqui, de maneira que então a porosidade, os espaços vazios são menores e a água tem dificuldade de emergir. Na hora que ela encontra resistência, como ela está saindo de um, um lugar mais alto, ela está pressionando de baixo para cima. Como ela não consegue passar num tempo razoável aqui pelo solo e pela areia, ela acaba forçando e o lugar de menos resistência, ela vai passar. Encontrou um lugar de menos resistência? A cada vez que o volume chega, vai aumentando esse espaço de menos resistência. Até que ela chega à superfície e o filtro diminui a eficiência. Nós vamos tirar isso tudo aqui e vamos voltar com brita para ele. E de repente a gente deixa uma camadinha pequena de areia com as plantas por cima. Refeito. Thaís estava dando uma última ajeitada aqui na, nas crianças, eu fui lá para cima para juntar um monte d'água e soltar aqui no, no biodigestor, vamos ver se a água vai ser suficiente para passar pela camada de brita que está debaixo aqui dessas plantas e sair por aqui conforme a gente estava planejando. Olha que coisa mais linda, nesse nível aqui colocamos a brita e por cima da brita as plantas que, que estavam antes. Aí agora a gente foi tomar nosso banho, lavar as coisas e tudo mais, preencheu novamente o espaço que estava vazio e o filtro funcionando da maneira que eu que eu queria, sem problema de água na superfície e, portanto, imagino eu, sem qualquer problema de cheiro ou de odor, como estava antes. Trabalho terminado, a Thaís vai contar para gente o que é que a gente fez aqui, porque parece que está funcionando tudo bem, Thaís. Ah, nós retiramos a camada de areia que estava bem grande tem por toda parte o né? que a gente tirou aqui um pouco de areia o excesso de água que tinha na areia ó, subiu, a areia desceu subiu a água um pouco de areia ali também e preenchemos com a camada maior de brita que está mais ou menos nessa profundidade né ok e replantamos as plantas anteriores Tá, e qual é a diferença? Por que, que antes estava chegando na superfície a água e aí estava dando cheiro e agora não está chegando mais na superfície? Ah, pela porosidade, Pela permeabilidade da, da... Então, vamos junto. Ó. Da antes estava com um monte de, de areia por aqui e uhum. de, de solo. Uhum. Né? Então, na hora que a água vinha ah, é de baixo para subir, ela encontrava a resistência da areia e do solo uhum. e por conta disso, o primeiro lugarzinho que ela achasse de saída mais fácil, ela vinha direto para a superfície. Uhum. E ela achava um lugarzinho fácil ali do lado do, do cano que desce com o efluente, né? que o bidinho não contornava direito ele. Aí a gente colocou brita. Até essa altura aqui, conforme você já tinha mostrado agora há pouco. E ali a nossa administradora marcando o tempo, né? Vendo se vai pagar a hora extra para nós ou não. Está <risos> no controle, o chicotinho está escondido ali atrás dela. Né? E aí então, por conta da brita, a água agora sobe... Encontra a brita, não tem maiores resistências né? e ela pode passar. E por cima da brita a gente voltou um pouquinho com, com as plantas que estavam antes, as raízes. Uhum. Daqui a pouco vai enraizar né? e o máximo que a raiz vai atingir é até o bidim, que está mais ou menos nessa altura aqui. Ah, mas legal, já não tem cheiro, né? Não, não. Hoje de manhã a gente esteve aqui, estava cheirando. E aí já estava meio que, que programado fazer o, o trabalho, as meninas toparam, em coisa de uma hora a gente refez o, o filtro. Intervenções no filtro feito junto com a Thaís nesse fim de semana. E hoje o pessoal foi embora, dia de lavar a roupa e aí a máquina funcionou desde cedo, lavei. Lençol, cobertor, um monte de coisa. E aí o dia inteiro o sistema trabalhando. E trabalhando muito bem, sem problema nenhum, sem cheiro. Funcionando tudo legal. Aqui sem efluente na superfície. A aguinha caindo aqui no canto. Efluente já tratado. Saindo do segundo filtro. E vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. O brejinho. Trabalhando bem também. E, como era de se esperar, o brejinho cheio, né? Já que nós daqui eu usei bastante a máquina hoje as nossas amiguinhas aqui tudo feliz contente e o brejinho funcionando bem sem cheiro sossegadinho aqui a água vindo até mais aqui em cima aumentando o nível e deve estar caindo, deve estar chegando desse outro lado aqui. Opa! Tá mesmo. Aqui, ó. E aqui antigamente funcionava um laguinho. E mesmo desativado, ele continua o excesso de água. Continua vertendo aqui para baixo. E ele vai percolar por aqui assim, ele vai passar por debaixo dessa paredinha, e vai descer para a parte de baixo. Estou planejando refazer tudo isso aqui e logo mostro para vocês. Então, eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal, muito agradecido pela ajuda da Thaís para resolver um problema que vinha se arrastando já há algum tempo, agradecido também a Ariane, que fez algumas tomadas ali e, e contribuiu para o vídeo. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!